Bom dia. Ah, você consegue parar esse som para mim? Eu não estou conseguindo aqui. Ah, ai, gente. Eu não estou conseguindo. Se puder, se, se Eu gostaria de fazer o vídeo. Eu, gente, eu já estou aqui no ar. Eu sei, eu estou falando, mas estou falando com o Nilo. Parece que ele não entende muito também, né, Nilo? Ah, Nilo, não. É Lino. De um tá assim. tá então, obrigada então vamos fazer assim mesmo não tem jeito bom dia bom dia bom dia meu querido ouvinte amigo da rádio mundial eu Armin de Gourmandian, como faço agora todas as sextas-feiras às nove e meia da manhã e também as segundas às sete e meia da manhã aqui conversando com você batendo um papo gostoso e o que, com o que a Armin de Gourmandi atua, trabalha? Né? Com a medicina energética do terceiro milênio. E o que, que é essa medicina energética do terceiro milênio? Bem, a medicina energética do terceiro milênio ela é composta de três pilares. E esses pilares são a energia fria vibracional curadora, criada por mim, ah, mas como foi criada por você, Armin? Sim, porque eu recebi essa energia em 85. Eu sou auto-iniciada, não é conhecimento. É algo muito mais profundo. E é algo que é meu. E só acredite realmente que ela está atuando se a pessoa tirar a queimadura. Aliás, tem algumas pessoas aí que estão falando de energia fria sim vem da época dos decênios eu sempre eu falava isso que Jesus fazia né ele aplicava ele curava com energia fria vibracional curadora uh, o corpo não congela o corpo esfria e é diferente né uh, e também com as ondulações do corpo vocês podem ver lá no meu YouTube né Gente, o pessoal já está me ligando de todos os lugares, inclusive fora do país, muitas ligações, porque as ondulações, a, a, tudo que acontece com a pessoa, não só com a energia fria, como com a radiestesia magnética imantada, é algo fantástico. E, e por que, que acontece isso? É o que eu digo. Que dia que é hoje, Lino? Hã? dia 18 de janeiro de 2019, né? Então, eu vou falar alguma coisa aqui, lógico, vamos gravar o que eu vou falar. Uh, eu digo assim, que o corpo ondula por quê? Uh, eu sempre comparo com a, a laranja, né? Eu digo assim, imaginem que existe, porque o nosso DNA... Ele é extremamente inteligente. né? Ah, o, as nossas células são... Que eu trabalho com o registro da memória celular, que é um dos pilares, o outro é a radiestesia magnética, e o outro pilar é a energia fria vibracional curadora. Então, eu digo assim. Ah, o, as nossas células são inteligentes. Nós temos 300 trilhões de células... E são todas inteligentes. Todas elas têm cérebro. E o cérebro se comunica. E, esse, e o cérebro vai passando de um outro, a informação de um para o outro. Isso é um conjunto. É algo maravilhoso. Vamos supor que pelo DNA veio uma célula deformada. Bom, a célula inteligente, ela veio deformada, tá? E o que, que tem a laranja a ver com isso? Bom, vamos lá, né, Lino? Tem tudo a ver, por quê? Imaginem vocês que tem um carreto, né, lotado de laranjas. E alguém, né, ao, ao, quando foi colocar as laranjas lá, colocou uma laranja embolorada, uma laranja... Mofa, com mofo, né? Que fica bem lá no meio, e no fundo. E não percebeu. É o DNA, tá lá. Quando a pessoa vai pegar as laranjas, ela começa a sentir um odor estranho. Por que, que ela sente esse odor estranho? Porque no meio de tantas laranjas boas. Aquela que está embolorada está começando a invadir as outras e o cheiro de azedo vai contaminando. Se aquela laranja embolorada podre não for pesquisada, que eu chamo isso de implante no corpo, tá? e ela, ela não for localizada e não for arrancada, o que, que acontece? ela vai contaminando as outras, porque ela é inteligente, mas ela está dentro de uma inteligência podre. tá Quando a pessoa vai procurar aquela laranja para retirar, para não afetar as outras doentes e para isolar, para tirar literalmente, o que, que ela faz? ela começa a abrir o espaço. E, quando ela abre esse espaço, as laranjas vão se movimentando, não vão? Pronto. Agora, eu estou comparando com o que acontece no corpo. Quando nós aplicamos a energia fria, que é só a Armin que trabalha com isso, vibracional curadora, o que, que acontece? A... Ah, essa, esses raios que vêm né, através dos pleiadianos, esses raios de luz, porque são raios maravilhosos que vêm dessa composição estrelar. Eu não vou me alongar muito nisso. Depois, vocês vão lá no meu site, vocês podem ler que está mais específico. Está explicando melhor. Ah, elas começam a se movimentar para atingir essas células doentes. Quando elas vão entrando, elas vão esquentando. Por que, que elas esquentam e vão soltando um, um calor? Não é uma coisa que arde, é um calor. Vão soltando por quê? Porque aquela laranja podre ela está aquecendo e passando a febre. Aquela célula está passando a febre dela para outras e mais células que estão boas. E a pessoa acredita que aquilo já veio com ela, entendeu? Quando entram esses raios de luz, de laser, na pessoa, e a energia começa a mexer, as células começam a mexer, ela começa a ondular como se estivesse procurando aquela laranja até atingir, por isso que o corpo ondula, mas não é uma ondulaçãozinha, não, é algo muito forte, por quê? Porque esses implantes, eles estão localizados em lugares que você menos espera. Então, a energia fria, ela é inteligente, ela chega lá, e ela vai vasculhar o seu corpo todo, como um laser, sabe, uma tomografia, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e vai cruzando é, é, é, essa, esse laser no corpo, de tal forma que começa a vibrar o corpo, e, e vai começar a fazer o trabalho de tirar aquele implante que é a tal da laranja podre. Mas vai tirar essa célula, que está putrefata no corpo. Se alguém falar para você que trabalha com energia fria, você vai lá leva alguém com queimadura, com febre, com alguma ferida aberta, com coisa com sangramento, e pede para a pessoa melhorar, porque para na hora quando aplicada a energia fria. Se não parar, você pode denunciar, porque não é energia fria. Aliás, pode falar comigo que a gente resolve o problema, né? Bom, pessoal, energia fria é um dos pilares. Uh, eu sou auto-iniciada, como eu disse para vocês. Os essênios já trabalhavam com essa energia. Uh, Maria Madalena era uma grande curadora. Essas histórias que eles falam da Maria Madalena, é tudo mentira. Gente, Maria Madalena era uma leida, uma era uma princesa. É, era, ela era a maior companheira de Jesus. Eles trabalhavam com essa energia fantástica, não precisa pôr a mão. E por que, que é autocura? Porque você só menciona, a energia já começa a adentrar no seu corpo e quem vai aceitar essa energia é a própria pessoa que está sendo tratada naquele momento. É ela que vai se abrir para receber essa energia. Então... O que, que nós falamos? É uma autocura, porque se a pessoa não quiser se curar, ela não vai se curar. Se ela quiser, tranquilamente acontece. A radiestesia magnética imantada e também a, o registro da memória celular. O meu nome é Armende Gourmandian. Para quem quiser agendar horário comigo, são seis sessões uma vez por semana por uma hora. E primeiro você vai passar pela consulta. A consulta leva por volta de uma hora e meia, às vezes até um pouquinho mais. Uh, a consulta necessariamente é sempre feita por mim. E por que que eu estou falando que a consulta é sempre feita por mim? Porque eu tenho uma equipe hoje que trabalha lá junto comigo e são pessoas muito boas, né? Alguns eu faço as três primeiras sessões fora a consulta e outros eu faço a consulta e depois as outras seis sessões é feita pela equipe. A escolha pode ser sua ou eu mesma encaminho. Caso que você queira fazer comigo tudo, não tem o menor problema que nós fazemos também. Só que o meu tempo hoje está muito reduzido. Então, lógico que o meu preço é um, meu valor é um. E quando passa pela equipe, né, que são formados por mim, pessoas assim, que têm uma... São, é a mesma coisa, é muito legal, muito bom. É um outro valor, tá bom? O telefone para você agendar horário é 29508343. Eu estou em Santana, São Paulo... Então, o código diário é 11, Brasil 55, 11, 29508343. Você pode, quem vai te atender, vai cair na secretária. Você deixa o recado na secretária, uma vez o seu nome, com muita clareza, e duas vezes o número do seu telefone, que nós retornamos. Caso você não for atender o telefone, por favor, não ligue. Se for para ficar tocando, você cair de, de paraquedas, não saber onde você está ligando, é melhor nem ligar. Né? Agora, você está me ouvindo, você quer realmente? Ligue e deixe o seu recado. Ou então, você pode ligar daqui uma hora no WhatsApp, que é o celular, ou mandar pelo WhatsApp, que é o 11 99 uh, 9 9675 5250 99675 5250 eu canalizo o seu subconsciente à medida que eu vou conversando e vejo o que está acontecendo com você. Uh, se você trouxe crenças, traumas, aquelas coisas ruins que você sente, o desconforto no corpo, aí se eu atendo com o registro da, me da memória celular. Por canalização, à medida que eu vou conversando com você, isso já na consulta eu faço, né? Por isso que eu posso distribuir e ver o que, que você precisa, o que está que precisando ser trabalhado em você a princípio, e depois o restante, que vai entrar energia fria, radiestesia e algumas sessões de canalização. Desde a sua concepção, a inclusive dos antepassados, essas memórias celulares que eu falei, que vêm com alguma coisa, coisas sistêmicas. né Então, tudo isso, nós vamos trabalhar e diluir essas informações através desse contexto nas seis sessões, que são uma vez por semana, por uma hora. Lino, vamos fazer o seguinte? Vamos abrir o telefone para o ouvinte? Se tiver alguém que queira receber energia fria vibracional curadora, a pessoa primeiro fala para mim, né? Ela liga, dá o um nome, a gente vê o que está acontecendo. Eu, eu posso fazer com a radiestesia a energia fria e também por canalização da, da, do registro da memória celular. Vocês podem ligar agora se você está com algum problema, obstáculos, está com aquela angústia, aquela ansiedade, aqueles transtornos, tá, tem dores no corpo... Uh, pensamentos repetitivos, aquelas maritacas, né? Que eu chamo de maritaca que já estão aí acomodadas dentro de você, dando desconforto total. Liga agora, vamos bater um papo, atender ouvinte, e, pessoal, fiquem, me ouçam até o final, porque eu tenho um recado para dar para vocês, tá bom? Passar alguma coisa da minha agenda e também um trabalho bem legal. Que nós estamos desenvolvendo. E vamos atender o primeiro ouvinte. Alô? Bom dia. Bom dia, quem está falando? É Gilda de Atibaia. Como, o nome como é mesmo? Gilda. Gilda, você está com o volume do rádio alto? Eu estou, espero que quem fala. É, baixa um pouquinho. Ah, então, gente. Ah, por... Oi, então é isso aí, Nilda. O que, que acontece com a Nilda? Alô? Hein? Oi? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou. Tá, o que... Zilda. Tá, o que? É Nilda, né? Zilda, Zilda, com Z. A Zilda. Entendi, isso. Nilda, Zilda. Então, isso. Zilda, o que, que acontece com você? Me fala. Então, eu, eu tô com bastante problemas, inclusive tenho... é dores no corpo, eu tô com problema no estômago. Eu ando, ando muito desanimada. Tá. Eu gostaria de receber a, a energia fria. A energia fria. Então, vamos lá. Eu vou passar a energia fria para você. Você está sentada, Zilda? Eu estou sentada. Eu estou no meu trabalho sentada. Está sentada. É confortável onde você está sentada? Sim, sim. Tá. Então, você vai colocar os braços para baixo. Para baixo, peraí. É, não, não fecha o corpo, entendeu? Deixa o corpo sim. livre. Sim. E me fala três vezes o seu nome inteiro de batismo. Zilda Luísa Domingues. Zilda Luísa Domingues. Zilda Luísa Domingues. Tá. Zilda Domingue. Zilda. Luísa Domingues. Isso. E... Tá. Então, agora dá uma relaxadinha no corpo. Solta o corpo, tá? Sai do controle. E daqui a pouco eu te chamo. Tá bom? Então, pessoal, deixa a Zilda aí. Não desliga, fica na linha, tá? Para você passar o retorno para nós. Tem mais ouvinte? Na... Ah, não dá para atender dois ao mesmo tempo, né? Hã? É, senão... então deixa. Pessoal, Agora, nos dias 9 e 10 de fevereiro, eu vou dar a iniciação para vocês. Muita gente está querendo, inclusive, está vindo pessoas de fora para fazer a iniciação da Energia Fria Vibracional Curadora. Vai ser a, a iniciação, o curso. A iniciação vocês vão aprender, vocês vão ser. Mais outros iniciados para trabalhar com, uh, com essa terapia né, fantástica, que é a Energia Fria Vibracional Curadora. Está virando moda, né, porque o pessoal tem falado muito, e graças a Armen, está né, tá sendo bem, bem divulgado. Mas a iniciação, então, vai ser nos dias 9 e 10, com formação, com com o certificado. Eu estou sempre assistindo. E outra coisa, nós damos um mês de ambulatório para os alunos, né para aqueles que fizerem, para entrarem bem na técnica. Eu estou sempre assistindo. E depois disso, abrimos as portas para aqueles que, que eu perceber que realmente tem esse potencial de atenderem os nossos ouvintes. Então, dia 9 e 10 de fevereiro... Começamos às 10h30 da manhã e vamos até às 19h. É o sábado e um domingo. E na semana que vem também, eu vou avisar vocês, porque eu pretendo abrir um durante a semana. Né? No meio da semana também vamos ter. Para quem não pode vir de final de semana, vamos ter o curso. Só que por ser durante a semana... <coughs> Ao invés de dois dias puxados, né, intensos, eu vou dividir em quatro dias, uma vez por semana. Né? Por exemplo, vai ser quatro quartas-feiras, quatro quintas-feiras, eu não sei ainda. Vamos ver direitinho. E nós vamos dividir em, em, durante um mês, né, em quatro vezes o curso. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que eu estou abrindo agora um grupo de estudos juntamente com a Roda de Cura. Uh, como nós fizemos alguns trabalhos muito bons aí no final do ano, eu sempre tenho feito, e é uma, não é uma terapia, mas é um autoconhecimento que cada um vai ter diante do trabalho que nós desenvolvemos. Já entra energia fria, entra a radiestesia, entra o registro da memória celular, então nós vamos nos estudar. Eu vou estudar a mim, você vai estudar a você. Cada um que estiver lá vai estudar a si mesmo para se conhecer, para ter um autoconhecimento, para saber quem é quem, para saber o que a pessoa está fazendo aqui, qual é o desenvolvimento, qual a necessidade dela, o que ela precisa desenvolver. Tá bom? Então, você quer mais informações a respeito disso, liga para. Uh, Mandou um WhatsApp ou liga. O é, código diário é 11. O número do telefone é 99675-5250. 99675-5250. Pessoal, esse vídeo vai estar tá à disposição de vocês no YouTube. Eu dou para o Jean. Né, daqui uns dois dias é capaz dele já ter colocado. Então vocês vão poder assistir. Eu tenho o YouTube, Armin de O meu site, vão lá no meu site, vocês vão ver a minha agenda no Eventos, tá o preço, tudo direitinho lá do, da iniciação que eu vou dar e do curso de radiestesia, que está lá no meu site. Vocês clicam no Eventos que vocês vão ver. Vão me conhecer um pouquinho mais por lá, tá bom? E também tenho minha página no Face, Armin de que você pode curtir. E vamos chamar a Zilda. Zilda? Oi. Tudo bem? Tudo. E aí? Então, eu senti uma sensação muito gostosa. Eu tive primeiro dor nas costas, né? E depois, Teve o quê? Assim, uma sensação geladinha no meu corpo. Eu senti muito bem. Ah, a dor nas costas melhorou? Melhorou então. No início ela veio, depois agora ela não está doendo mais. Porque ela às vezes dói mais E depois é. começa a amenizar Por quê? Porque essa energia vai fundo Sim é, tá. tá tá E tá. teve algum... Os braços pesaram? Então, ficaram assim é, Pesados E mais gelados também Tá E balançaram um pouco? Sim, tremiam Tremiam, né? E uhum. teve mais alguma vibração no corpo fora isso? Então, é eu tô no meu do do trabalho aí a tensão não fica total, né? É. Mas, não, acho que não. Só os braços você é. deixou mais é. à vontade, Sentiu né? E tinha uma leveza, assim, no corpo. Isso. Bom, ah. ainda bem que melhorou a dor nas costas. Sim, era a altura mais ou menos assim da cintura, né? Isso, sai aquele calor aí e começa a esfriar. Que, é, não é, que não é nada de queimação. É o calor, é o calor que sai da febre. Isso. Então, tá bom, Zilda. Um Muito abraço para você. Fique à vontade, tá bom? Amém. Obrigada. Nada. Tchau. Pessoal, 29508343 é o número do meu consultório. 99675 é o celular o WhatsApp. Mande o seu recado. Sabe, para que nós possamos realmente dar todas as informações, conversar mais com você, explicar tudo direitinho sobre o nosso trabalho. Já deu meu horário, né? Falta mais um meio minuto. <risos> e nesse meio minuto dá para eu falar. Pessoal, todas as sextas-feiras, às 9h30, e as segundas-feiras, às 7 e 30 da manhã, sejamos sempre na paz Luz e Harmonia. Obrigada.